Fala galera, aqui quem fala é o Bombits trazendo mais uma novidade pro canal Primeiro vídeo de 2019 e hoje vamos estar falando do FL Studio Mobile Então já deixa o seu like que vai estar tá me ajudando muito e bora lá Bom, esse aplicativo é o FL Studio só que no celular, claro eu vou botar algumas imagens pra vocês e falar um pouco dele. Na Play Store ele tá custando 13 reais, galera. 13 reais, isso mesmo que você ouviu. 13 reais uma bagatela. Se você tem iPhone, eu sinto te dizer, mas na loja brasileira do, do iOS não tá vendendo o FL Studio Mobile, que eu dei uma pesquisada. Mas se você mudar pra, é, pra loja americana, você consegue comprar. Então vamos lá. O FL Studio Mobile... Tem um tutorial somente dele, porém tá tudo em inglês, se você não entende inglês talvez você vai ter uma dificuldade, então você vai poder estar tá acompanhando o meu canal que eu vou estar tá fazendo vídeos sobre aqui, ele consegue gravar áudio com o próprio microfone do celular galera, isso é muito bom e muito legal, isso aí ó, já aumenta muito a nota desse aplicativo, e agora vamos falar um pouco, ó. a timeline dele, é muito fácil de entender e o sistema de patterns pra mim eu achei um pouco estranho, não existe controle que nem quando você cria uma pattern nova, você pode selecionar a pattern e botar ela, não tem isso no mobile, que, me, que me, eu achei que dificulta um pouco o entendimento ali do que tu tá fazendo e dificulta a montagem da música, me lembrou um pouco o Ableton, que você não controla as, meio que as patterns que você bota, você bota tipo clips ali e vai montando, esse é esse o sistema do FL mobile. O sequenciador de bateria, eu acho que a Image Line é craque nisso, muito craque. E no FL Studio Mobile não poderia ser diferente. Os caras conseguiram fazer o sequenciador de bateria perfeito para o FL Studio Mobile. Então isso aí também já deu um up, porque eu acho que a bateria é, é muito legal de se fazer no FL Studio. e Eles conseguiram reproduzir isso na versão mobile, que deixou muito, muito bacana. É... Você pode colocar presets de drum kit que já vem, eu não sei se você consegue colocar sons de fora, tipo, você tem o seu drum kit aí no seu computador, você... não sei se você consegue botar dentro do aplicativo, ainda não testei isso, e tem uns lá, mas eu achei todos os drum kits que veio junto já muito bons, e você pode comprar outros por fora na lojinha que tem dentro do aplicativo. Agora em relação ao mixer, é diferente do FL Studio do computador, por quê? Porque agora no mobile, quando você abre um plugin, ele já joga direto pro mixer. Eu acho que deveria ser assim no computador também, é uma coisa que, pra mim, eles meio que consertaram no mobile. Mas se eles fossem fazer igual do computador, não te como? Porque senão ia ficar muito complicado para os usuários mobile. E já vem VSTs como reverb, compressor, equalizador, vem muito, eu acho que é opção de efeitos muito grande. Até mais que os sintetizadores, que é o que eu vou falar agora Em relação aos sintetizadores Eu achei meio fraco É a coisa mais fraca do aplicativo por quê? você compra por 13 reais Beleza, você só ganha três sintetizadores Que é o Direct Wave, o SuperSAL e o MiniSynth Tem o GMS, mas ele vem como demo Se você quiser ele para salvar Você tem que comprar Isso aí, eu achei um pouco Eu acho que eles vão lucrar nisso Você comprar coisas de fora que tem a lojinha, você pode comprar GMS Transistor Bass, você pode comprar outros kit, enfim, é fraco de sintetizador, você só pode usar preset. Não tem como você sintetizar um som ali. Não tem como. Eu tentei, eu não consegui achar. Eu procurei, mas não achei. Então só preset nesse FL Studio Mobile. E agora uma coisa importante: o piano roll. O piano roll eu achei um pouco chato de mexer. Mas acho que não teria outra forma deles fazerem no FL Studio Mobile um negócio que funcionasse tão bem quanto o que eles fizeram. É. Porque, tipo, ele. Você tem que clicar em cima da nota, mexer. É, é por isso que me lembra um pouco o Ableton também. Em relação ao Piano Roll, achei muito parecido com o Ableton. É. Mas tá bom. Pra mobile tá ótimo e se você preferir você pode usar sua controladora midi no seu celular Isso eu achei muito bacana Eu testei eu usei aqui um teclado que eu tenho, uma 25S da Behringer, com 25 teclas Testei e funcionou perfeito, eu fiz um beat muito maneiro E eu acho que o piano roll tá bom, mas lembra muito o Ableton, não lembra o FL Studio E tem como você mexer em velocity, em pan isso aí eu achei demais cara, isso aí o Piano Roll tá completo nessa parte Mexer em velocity, em pan Porque a maioria dos aplicativos não tem isso, mobile E a Imageline veio com tudo E agora é um pouco das considerações finais Os pontos fortes são O mixer, sequenciador de bateria E o Piano Roll Os, ponto fra... os pontos fracos são os sintetizadores e a forma de você estruturar o seu beat. Eu achei que não funciona tão bem. Você consegue fazer bastante coisa no FL Studio Mobile, mas eu acho que é um pouco é, limitado em alguns momentos. É... Mas funciona bem, dá pra você fazer alguma coisa profissional, mas você tem que treinar bastante. Ele é ótimo pra quem não tem muito dinheiro quer comprar uma DAW aí. Ele é ótimo, você usa no seu celular. Você pode levar para qualquer lugar. Pode colocar ainda. Pô! Você pode colocar controladora. E eu tenho certeza que você comprando vai valer a pena o seu dinheiro. Vai sair muitos bits daí. E eu vou estar tá fazendo uma série aqui no meu canal sobre vários tutoriais no FL Mobile, galera. É, eu vou estar tá explorando mais ele e mostrando para vocês. Então se você gostou do vídeo e não conhecia meu canal, se inscreve, deixa o seu like que me ajuda muito e deixa o seu comentário. A minha nota para esse aplicativo é 4,5 de 5. Está tá ótimo, tá muito bom. Então eu digo para vocês, comprem o FL Studio Mobile. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou o Bom Beats e o vídeo de hoje fica por aqui. Valeu!